Eu decidi fazer uma loucura por 24 horas. Eu vou literalmente comprar tudo que me oferecerem aqui na cidade de Minecraft Utopia. Para você que não tá ligado aqui no Utopia, a gente tem um sistema de dinheiro. Basicamente a gente tem dinheiro igual na vida real e a gente pode comprar itens e qualquer coisa que tiver à venda. Então eu decidi ir na casa de todos os meus amigos e deu o que eles podiam me vender, mas sem contar para eles que eu ia comprar tudo. E aí, quanto será de dinheiro que eu gastei e o que eu comprei? Se você quer saber, vê o vídeo até o final e se inscreve. Gente do céu, eu sempre comento que a galera da Utopia é meio estranha, mas o Pedro que está uns 15 minutos aqui parado fazendo isso. Mano, o que você tá pensando aí, Pedrux? Cara, eu tô, tô com a cabeça meio assim, mano. É que tem uma galera aqui do Utopia que tá fazendo umas legendas muito pânico no vídeo. E eu queria saber como que eles estão fazendo. Ah, era isso? Cara, é com o Filmora. É com o Filmora? É, eu vou te mostrar. Hoje eu vou mostrar pra vocês o Filmora. Pra quem não tá ligado, o Wondershare Filmora atualizou pra sua versão 11.3. E tá muito completo e muito pânico. Sério, dá um ligue. Eu vou mostrar como é fácil legendar um vídeo aqui no Filmora. O Pedrux me mandou esse vídeo aqui pra eu legendar pra ele. E eu simplesmente vou clicar aqui, vou clicar em falar para texto. Eu vou escolher português do Brasil, porque é a língua que o Pedro falou. Vou dar um ok. E pronto, em menos de um minuto já foi tudo feito. Eu só tenho que dar play. Oi, eu sou o Pedro e eu gosto de ametista. Funcionou. E se a gente der dois cliques no texto, a gente pode testar vários outros jeitos de deixar esse texto mais legal. ó Vamos escolher esse roxo aqui bem da hora. E ó, mexendo com poucas configurações aqui na aba de personalizar, eu deixei igualzinho o texto do Minecraft. Mano, ficou bom, hein? Oi, eu sou o Pedro e eu gosto de ametista. Olha só, mano, ficou bem da hora mesmo. Agora, vamos supor que o microfone do Pedro bugou ou ele só não quer revelar a voz dele. A gente pode colocar uma voz artificial nele também, muito louca. E olha como é fácil: a gente pega literalmente um texto básico, coloca ele aqui na tela e a gente escreve o nosso texto. Como esse daqui. Oi, eu sou o Lajota. A gente dá OK. E ó, a gente seleciona o nosso texto básico, clica em texto para a fala e tem várias línguas que a gente pode escolher, mas vamos colocar no português do Brasil. Vamos ver a voz do Bob. E ficou assim: Oi, eu sou o Lajota. <risos> que por sinal a gente pode modificar a voz dele. Por exemplo, eu vou deixar ele falando um pouquinho mais rápido e a frequência mais alta também. Tomara que fique bem legal. Vamos ver: Oi, eu sou o Lajota. <risos> Bom demais, mano. Ah, e se vocês notarem, os meus vídeos do YouTube atualmente estão saindo praticamente todos com legendas. E para fazer isso foi bem fácil. Eu só vim aqui no Filmora e de sempre que eu terminava uma legenda, eu fazia o seguinte, eu clicava com o direito e em exportar arquivo da legenda. E aqui já está o arquivo, eu posso usar tanto em trabalho da escola, como filmes, propagandas e até nos meus vídeos do YouTube. E o melhor de tudo, agora o Filmora tem suporte a vídeos com qualidade HDR. O editor vai estar tá mostrando para vocês a diferença de sem HDR com com HDR, Sério, melhora muito a qualidade e deixa bem mais lindo. Muito obrigado. Ligia. Agora eu estou muito feliz. Pedro, X, não esquece o filmora tá com o link aqui na descrição para você baixar e fazer suas legendas agora, hein? É? dá para ver que ele gostou. Serão todos bem vindos a mais um dia de Minecraft Utopia. Eu vou abrir minha caixa de correio. E se hoje tiver mais multa, eu juro que eu declaro guerra contra todo mundo. Vamos lá, caixinha de correio, tem, tem uma placa. Aqui é o Bial, a pedido do Jaiminho. Parabéns por já ter uma caixinha. Ué, como assim? Tá, o Bial devolveu. O galão de combustível que eu dei para ele, eu vou devolver para ele, é para ficar com ele. A caixa ele devolveu legal e tem um presente. Ah, tá vazio? Ué, o Biel devolveu tudo que eu dei pra ele Bom, pelo menos não teria uma multa, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó O galão pode ficar pra você de presente Eu pedi pro Biel devolver essa caixa aqui Porque pra quem não sabe, o Biel utilizou a nossa loja de duplicar minérios Mas eu acho que ele entendeu outra coisa eu Acho que ele entendeu que era pra devolver tudo Mas na realidade, não De qualquer forma, vamos pra cidade que a gente tem algumas coisinhas pra fazer Pronto, a primeira coisa que a gente precisa fazer É ver se a gente tem alguma encomenda na nossa loja aqui de, de duplicação de minérios, né? Oi, Ana, tudo bom? Na nossa caixa registradora não declara que a gente tem nenhum lucro Então, acho que a gente não vendeu nada v tudo bom? Já que na loja da que eu acho que... Por enquanto, não tem nada muito interessante. Será que mais alguém comprou o uso do nosso portal? Oh, o povo não tá gastando dinheiro nessa cidade, né? Quer saber? Vou mostrar pra eles como se faz. Eu vou gastar dinheiro hoje. Mas antes, vamos lá falar com o Jaiminho. Que pelo que eu entendi, o Bial tá entregando caixa de correio a pedido do Jaiminho. Alguma coisa assim. Acho que era pra todo mundo ter uma caixa de correio, né? Tanto que, ó, o Bial tem o Carlinho e o House agora. Eu acho que todo mundo vai ter em breve. Bom, oi Jaiminho, tudo bom? Tô tão feliz, vou abrir um correio na cidade. Onde você acha que ficaria melhor? Ô, oh, Jaiminho, eu acho que pra cá, pro lado do banco ou perto da loja criativa. Meu amigo. Pelo que eu entendi, então, antes de mim estava com um papo de querer abrir um eu Acho que já virou uma realidade. Ó oh, e olha só, apareceu uma loja nova e tem um pão nela. Eu acho que é uma loja de comida. Hum, Dá licença, bolinho, pão. Mas a loja tá sem estoque. Como que eu vou comprar uma loja que não tem estoque? Bom, pelo que eu tô entendendo aqui, a loja é do Apu, mas... Tá sem estoque. Ratadeiro, Sniff, Sniff, Sniff, Sniff, Sniff, Sniff, Sniff, Você me parece um rato. Bom, eu não vou falar nada, né? O Apple tá mexendo com um rato e eu tenho um sobão. Enfim, mudando de assunto, né? Eu tava olhando aqui na loja da bruxa. Aliás, a bruxa é uma das pessoas que eu menos falo na cidade, né? Oi, bruxa, tudo bom? Tá a sua vida mais mágica. Eu acho que você tem razão. Eu tava pensando assim, gente. Abrindo a minha carteira, dá pra gente ver que eu tenho 478 dinheiros. Eu tô cheio da grana. Foi, só uma troca? Tá, tá difícil aí, né, cara? De forma, eu tô cheio da grana, eu preciso gastar dinheiro, afinal, se eu gastar meu dinheiro, mais pessoas vão ter dinheiro, e logicamente mais pessoas vão ter dinheiro pra ir na nossa loja, então, aqui na loja da bruxa, é uma loja de artefatos que tem vários itens diferentes pra ser comprados, e eu tava pensando assim, o que que eu posso comprar? Aí, eu tava dando uma olhada em alguns artefatos, como por exemplo, essa luva, quando eu bato em alguém, tem a chance da pessoa pegar fogo, ela custa 70 conto, ou essa daqui que faz a pessoa ir mais longe, que custa 50 conto, tem essa daqui que faz eu roubar a vida de quem eu bater, que custa 150. 50 conto. Nossa, esse aqui é boa, né? Ou essa daqui, que me dá mais experiência quando eu derroto alguma criatura, que custa duzentão. Como vocês podem ver, tem bastante coisa, né? E, mano, eu acho que o villager tá interessado nesse colar azul, ele não sai daqui, mas eu não sabia que poderia entrar com o um animal na loja, né? Tem chance de atingir o um inimigo com raio. O que você tá tentando fazer? De qualquer forma, olhando todos esses itens aqui da loja da bruxa, eu percebi que tem muito item bom e alguns que são até bem caros, como esse aqui, custa duzentão. E, levando em conta que eu quero gastar dinheiro, eu me decidi. Eu sei o que eu vou comprar. Aqui, ó, eu vou comprar esse saco de peido. Ele um Cobre é a coisa mais barata que tem. Pronto, custou um real. E o mais legal dele é que ele fica uma bolsinha de peito em mim quando eu fico apertando aqui, ó. Ô, Vila, o que você está fazendo aí? isso, villager? Sim, eu sou uma das pessoas mais ricas, se não a mais rica da cidade, e eu vim a loja de artefato para gastar dinheiro, eu gastei um conto. Ó, oh, mas tem uma coisa que tá me interessando de verdade agora, tendo as brincadeiras de lado. Para quem tá assistindo o vídeo de utopia todo santo dia aqui no canal do Bando da que por sinal o vídeo sai às 11. Todo dia eu praticamente tô usando alguma meia diferente. Ó, oh, não dá para ver, mas a minha meia de hoje é da Grifinória, do Harry Potter, que por sinal, acho que vocês já viram todas as minhas meias personalizadas, né? Tá acabando agora já, acho que já acabou. Mas, a outra coisa que eu sempre tô junto é a minha pantufa, ela é de tubarão. E se eu sou a pessoa que todo santo dia tô gravando de meia e pantufa, por que não comprar uma pantufa de gatinho? Eu acho que esse item é totalmente a minha cara e o melhor dele. Ele custa cinquentão, que é um valor bom pra gastar e também os creepers ficam longe de mim. Ah, até que ficou bonitinho, eu gostei. Enfim, até depois, bruxa, tchau. Ah, e por sinal, eu tenho que arrumar alguém pra cuidar do nosso portal, não é mesmo? Afinal, o nosso portal tá aqui é uma loja, então por que não ter uma atendente pra atrair mais clientes? Ah, e uma coisa que eu tava querendo muito fazer é o seguinte, por algum motivo que eu não entendo, a Ana trabalha trabalha até de noite na nossa loja, ela não sai. Ana, pode Eu vou tirar isso daqui por quanto Deixa eu guardar a minha mochila para outra ocasião. Então, Ana, você pode dormir, tá bom? Você pode ir para sua casa, não tem problema. Mas por enquanto, já que eu acho que ela não tem muito interesse em sair, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa que deixe essa porta aberta sempre que tiver de dia. E quando estiver de noite, ela fecha, mas que as pessoas possam abrir para vir na loja ainda mas que ela, pelo menos, feche. Oh, e essa bota que eu comprei é boa, né? Eu não estou vendo literalmente nenhum creeper aqui, mano. Certeza que eles estão em choque. Ó, oh, ali tem um creeper, vamos chegar perto dele. Circular, circulando, vai, vai para a loja daqui, anda, circulando, assim. Olha, ele não explode. Oh, a ah, moleque. Eu gostei, valeu a pena a compra. Ah, e outra coisa é que nos últimos dias eu andei andando até a loja da POC e tinha uma super promoção, que era basicamente livros de proteção 4. E como eu comprei dois desses livros, vamos encantar na armadura. Agora a gente vai receber bem menos dano de qualquer coisa que nos atacar. Bom, agora a gente tá aqui com toda a lista de itens do Minecraft. O que eu quero fazer é para aquele negócio da porta da loja da PUC é basicamente um detector de luz solar do Minecraft. Para fazer ele, a gente precisa de três quartos, três lá e três vidros. Três vidros, três quartos e três lajes. Até um pouquinho mais. Opa, pera o que isso aqui? Prateleira de itens. Uh, legal, depois vou dar uma olhada. Ué, não é assim? Ah, tá, eu inverti a ordem. Pronto, tá feito. Agora eu só preciso de algumas pequenas bugigangas de redstone, mas vamos fazer isso já, por causa que eu esqueci de entregar de volta ao galão do Biel. Oi de novo, Jaiminho. Tudo bom, mano? Aqui é o Lajota, aqui ó, passando mais uma vez. Tá, seleciono o Biel, coloco esse presente e tá lá. Jaiminho, conto com você pra fazer essa entrega, mano. Tamo juntas. Agora é só a gente fazer nossas gambiarras de redstone aqui na nossa loja de duplica minérios, mas não porque tá eu fiz a minha gambiarrinha da redstone aqui e ó, basicamente eu vou quebrar a porta. Ó. Tá de dia a porta está aberta, tá bom? E teoricamente, quando ficar de noite, cadê o sol? A ah, gente tá ficando de noite, quando ficar de noite é pra ela fechar. Então vamos esperar ficar de noite. Tá quase lá, tá quase lá, tá ficando de noite. Ó, oh, fechou, fechou. Tá, então de noite ele fecha. Como tu já trocou de roupa? Enfim, de noite, teoricamente ela fecha. Eu consigo abrir e fechar normalmente, né? Mas ela fica fechada. E se eu dormir, a porta abre. Agora minha dúvida é, e se eu deixar a porta aberta à noite e eu dormir, o que acontece? Isso vai demorar um pouco. Tá, está de noite, a porta já fechou. Eu vou abrir a porta e vou dormir. Ela continua aberta. Funcionou exatamente como eu queria. Que ótimo! Cara, isso me deixou feliz. Tá bom, agora vamos começar a essa brincadeira meio estranha que eu tô afim de fazer hoje. Eu tenho aqui 400 conto. 427. O meu plano é chegar nas pessoas e ver o que elas têm a oferecer. O meu plano é comprar tudo que me oferecerem por 24 horas. Na realidade, obviamente, eu vou dar uma negociada e vou ver até onde vai. Só que se a pessoa não quiser abaixar o preço, ela fala: não, é mil reais e pronto. Ela não aceitar mudar, eu vou comprar. E se ela me oferecer uma, uma terra, eu vou comprar. A minha ideia é, tipo, tentar, tentar dar uma chorada no preço, mas eu não vou Recusar nada, eu posso falar, não abaixo é mais que isso, eu vou aceitar. Só que as pessoas não sabem que eu tô fazendo isso. E aí que entra a parte legal. Só por segurança, eu vou pegar três moedas de ouro e vou converter em 30 moedas de ferro. Só para gente ter bastante dinheiro trocado. Agora, das listas de pessoas que estão lá, a primeira que eu vi é o deletinho. Então, vamos até a base do delet E se eu não me engano, é bem pra cá, sim, olha. Ele ainda não chegou a fazer rua pra casa dele, mas fazer o que, né? Ó, se eu não me engano, é só seguir esse caminho aqui. Ah, aí, ó, bem aqui. Vamos só, vamos só mimir, né? Porque, né? Boa, tamo chegando na casa do Delete. Mano, será que ele tem alguma campainha? Delete! Por que, que tá batendo na minha porta logo cedo? <risos> Delete, seguinte, mano. Necessito da sua ajuda. Eita, que que, o oh, que que você quer, LG? Você tem uma espada Oi, o tá na mão? É, eu, eu, eu, ah, eu, eu, eu. eu sempre aperto um aqui. Eu preciso da tá na sua mão. ajuda. Ele puxa uma espada. Incrível, né? Não, Delete! Iis, Eita! Pera... Não, peraí. Por pera que a fez um barulho de gato? Eu, eu tenho uma, a minha botinha aqui é no papel, ó. Eu comprei uma botinha de gato. Ó, oh, eu vou testar uma coisa e você vai gostar. Delete, é o seguinte, mano. Eu vou queria falar, comprar pai. alguma coisa de você, porque, querendo ou não, você é muito amigo meu e eu não tenho nada seu. Então, você tem alguma coisa para vender? LG, então, chega aqui na minha casa, na minha, na minha base. Uhum, hum, hum. estou aqui na sua base da, da, da NASA, né? Por sinal, muito doida. Muito obrigado. Isso então, aqui abre? Teu... Isso aqui ah, abre também, ó. Ah, uh, uh, gostei. Deixa aberto para entrar no vento um aqui, tá meio fedido. Ué, você tá achando que você falou que a minha casa tá fedendo? Para de mim, Não, sai, esse bagulho da lentidão. Para com isso. Deixa eu falar. Ah. Eu tô querendo abrir uma lojinha, só que eu não sei certinho o que, que eu quero vender. Então Sim. eu pensei em abrir uma lojinha de bugiganga. Tá, tá. Então vamos, vamos testar o seu talento. Me venda uma bugiganga da Leste. LG, você quer XP? Tem aqui. Tá, tá, <risos> é. mas, mas, mas mano, você tem que vender o produto direito, assim. Você não me vendeu o produto. Ó, sabe quando você tá querendo encantar uma picaretinha e não tem XP? Você hum. pode ir só pegar o XP aqui ó, e colocar em você. só abrir a torneirinha. Nossa, Vai, você é, você é aí, bom, ó. né? Eu, eu, eu tenho uma picareta bem ruim aqui, né, que não tem tá encantado. Peraí, mas quanto que custa? Cara, eu ia vender, sei lá, cinco níveis XP por uma moedinha de ferro. Eu, eu acho que eu sou o primeiro cliente. Podia fazer fazer um descontinho, né? 10 níveis de XP por 10 reais. 10 reais. 10 tá, tá, tá, eu gostei. Então como que faz aqui? É só ligar? Sobra, sobra a torneira aí. Tá, eu tô nível 17, vou até nível 27 então. Ô, louco! É massa, 4, né? Cinco, vinte e 27. e Aê! Aqui, aqui, ó. Então, Delete, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Mas, Delete, aqui é uma dúvida aqui só para saber mesmo. Você me vendeu uma, uma coisa utilitária, uma coisa que gasta, né? O que mais de bugiganga a sua loja vai ter? Cara, deixa eu dar uma olhada aqui no meu, no meu armazém. Ó, eu tenho aqui a uh, TNTs. Você já viu essa TNT já, LG? Qual? Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Eu não queria testar ela, não, mas é porque ela é muito cara de fazer, mas ela é uma hum. TNT que ela plana terreno. Uma, Chega uma, aqui fora de casa. Ô, louco! Ô, oh, louco, Ah, isso é, explica, né? É, é fui, eu usei essa TNT para planar tudo aqui, vai. Hum, e vamos supor que eu quero comprar ela. Quanto que seria? Cara, por ela ser muito cara e usar muita pólvora, talvez cinquentão por TNT. Cinquentão, uma TNT que, que, que deixa o terreno reto, né? Ela deixa qual o tamanho reto, só para ter uma ideia. Cara, é bem grandão, velho. É um raio de uns 20 por 20. Uhum. Uh, tá, eu tenho eu tenho interesse, mas Delete, digamos que assim, é você não tem loja tá vendendo no galpão, não sei nem se isso é regularizado Pelo governo, eu acho que não dá pra eu pagar Cinquentão, cara, é, é, é muito pro, Pra nem ter uma loja, cara, quanto você pode fazer Na amizade, que é a venda de garagem no, numa, Uma venda amigável. Mano, como você vê Aqui na minha casa e tudo mais, você gastou gasolina aí gasolina tá caro, trintão consigo fazer para você gente. Ô, oh, trintão? Trintão? Trintão. Ah, não, Delete, aqui, mano, você é um bom vendedor Você é um bom vendedor, eu, eu seria seu cliente Na realidade eu sou seu cliente, né, que eu comprei É, acabou de comprar duas coisas, cliente meu. Pois é, Delete, eu acho que sua loja de bugigangas vai ser um sucesso. É, porque imagina só, a galera vai lá, ah, elas não ficam, tipo assim, presas em um único item. Ela pode fazer, comprar vários itens, tá ligado? É, realmente, né? Mas, por falar nisso, ó, parece que tem coisa pra ser aqui, ó, cara. Tá depois, hein? É, eu vou dar uma olhadinha aqui que eu tô meio ocupado, tá ligado? Não, eu, tô, eu também tô. Enfim, Delat, eu, eu vou dar uma conversada com o povo da cidade também, tá bom? Tchau. Tchau, LG! Olha, pra primeira pessoa que a gente parou, foi até que bem interessante. A gente gastou quatro moedas com o Deletinho, agora claro, então, compramos uma TNT 10 e 10 níveis de XP. Eu não sei se foi bom ou ruim, mas eu quero ter essa de depois. Vou até guardar a nossa garupinha aqui para não esquecer. Bom, outra pessoa que eu vi que tá online é o mano Biel. A parte boa é que o Biel mora aqui pertinho. Eu já posso dar um toque para ele fazer alguma estrada para casa dele. Porque pelo que eu vi, eu senti bastante dificuldade para chegar na casa dele agora. Então, se tivesse uma estradinha, seria ser bem da hora. E eu também aproveito e já falo umas outras coisas que eu queria falar com ele. Olha, já, já tô perdido. Eu tô perdido. <risos> oh, meu Deus, cadê a casa dele? Ah, tá ali, ó. Eu acho. Ali, ali. Serve Biel! Ô, beleza, tudo bom, cara? Bom, tá curtindo a motoca aí, pelo jeito, né? Ah, tô, tô, tô fazendo uns testes aqui nesse novo lugar, sabe? Que o pessoal tava me brincando aí comigo aí, Que então. eu tava morando no, no ladrilho, sabe? Ah, é. a sua loja de azulejo aqui vai virar uma casa? <risos> é, exatamente, vai virar uma casa, vai virar uma casa, Pô, sabe? Biel, eu, eu queria falar duas coisas pra você antes de vir falar o que eu vim falar pra você. A primeira é a seguinte, eu coloquei na sua caixa de correio aquele galão de gasolina. O galão é seu, mesmo que tiver vazio, ele é seu. De sempre que você quiser comprar mais gasolina, vem falar comigo que o galão, pelo menos, você já tem, tá ligado? Ah, que legal. Beleza. É, eu, eu, eu, eu coloquei ele aqui pra você. Tá na Caixa Correio. E outra coisa é o seguinte. Ô, Zé, na moral, faz um caminhozinho até a cidade. Eu sempre me perco quando eu venho te visitar, mano. É muito difícil. Oh. Essa verdade, né? Vou fazer, vou fazer, LG, pode deixar. É, é de moto. você tá curtindo a moto? Cara, muito velho Eu já fui ontem, eu tive que entregar um negócio lá pro Jaiminho, sabe? O carinha lá do carteiro. Ah, sim, eu recebi sua placa. Então, o me pediu para entregar essa motoca que salvou, sabe? Fui lá, andei tudo aqui, ó de motoca. Ah, vou demais. Fico feliz demais mesmo de saber. Ó, o seguinte, mano. É, digamos que eu tô querendo descobrir como que é o perfil das pessoas da cidade. O, o que elas têm em mente, como elas vão fazer as coisas. Então eu queria fazer um teste com você. Nossa, que legal, velho. Como é que funciona isso aí, LG? Tu tem alguma coisa que você queira me vender? Alguma coisa que eu queira te vender? Uhum. Não sei. Acho que não, agora não. Cara, eu acho que você consegue vender alguma coisa. Ah, é, então calma aí, peraí. Deixa aí eu... Vou pegar… Já sei. Calma aí, deixa eu ir lá embaixo. Tá, Fica tá. aí, tá? Não vem, não vem aqui, não. Tá, tá bom. Ô, Felipe, cheguei aqui, cara. Eu tenho um produto hum, incrível hum. pra você. Uhul! O um que, que você tem pra vender aí? Eu tenho uma fábrica sustentável de plástico, LG. Sim, de plástico. Oxe, de plástico? É, é exatamente. Você vem aqui, ó. Assim, você, você pode tocar nele aí, ó. É completamente… Isso é literalmente plástico? É literalmente plástico, sim. Você ah. pode fazer muitas coisas com isso aí, sabia? É bem legal e, e, e bem útil. Tá, então, basicamente, você tem… Plástico pra vender, bem legal, bem útil Bem útil, bem útil Entendo, entendo Eu não sei exatamente a utilidade do plástico ainda mais. acho que é uma coisa legal de se descobrir Mas eu tenho uma dúvida Eu não sei a dificuldade que você tem pra fazer isso Quanto que custa um plástico? Olha, um plástico custa o meu tempo de pegar a madeira Custa o meu tempo de colocar as máquinas pra funcionar Custa o meu tempo de fazer o gerador de energia chegar até ali Entendeu? É então, trabalheira, né? O plástico tem o seu trabalho, sabe? Hoje Sim. em dia, o plástico é algo muito fácil pra mim Porém, já foi muito difícil Cara, eu, eu, eu entendo, mas assim, como é fácil pra você, teoricamente o custo abaixa, né? E quanto você tá cobrando pelo plástico? Olha, cada plástico hoje está sendo por um real. Cara, um real cada plástico? Cada plástico, exatamente. Entendo, entendo. E vamos supor que você é um amigão demais. Você consegue fazer um plástico por 50 centavos? Então, dois plásticos, um real? Consigo. Entendo, entendo. E quantos plásticos você quer me vender? Olha, eu não quero vender tanto. Eu no máximo gostaria de vender 32 plásticos. 32 plásticos ia dar 16 conto. Isso. Entendo, entendo. É, é o que você quer vender? É, pode é o valor, ser. É o valor que você quer? É o valor, é o valor. Então, então eu vou comprar. Vai comprar? Então, peraí, deixa eu lá buscar seu plástico lá. Aqui, ó. 16 conto, que tá na mão já. Vai buscar lá. Calma aí, deixa eu pegar aqui o plástico. Mano, eu tô começando a achar que eu não eu acabo não deixando óbvio a ideia do bagulho, mas vamos ver, né? Tá aqui, LG, seus 32 plásticos, cara. Uh, tá aí, são 16 conto. Ó, Biel, só por via das dúvidas. Basicamente, então, a sua venda é plástico, né? É, no momento sim, mas em breve vai ter outras coisas aí também. Okay. Então, de... por agora não tem mais nada que tá vendendo. Não, não, por agora não. Então tá tranquilo, Bial. Agradeço o seu tempo, tá bom, mano? Tamo junto. Obrigado pelos tá, passos. Tá, mas, mas peraí, e o teste de personalidade? Já foi. Eu ia comprar qualquer coisa que você falasse por 24 horas, mas a sua chance já foi. Então, se você quiser me vender um pack de terra por mil, não ia ter comprado, tá? Ah, e não conta pra ninguém, tchau. Tá bom, até agora tá sendo um sucesso. E sabe uma coisa que eu tô ficando muito feliz? Ah, eu gravei com o Delete e com o Bial. Eu não tô contando nada para eles, definitivamente nada. Então quando eu para de gravar, eles estão falando Mano, que da hora. Sem comprar qualquer coisa mesmo Eu falo sim E eles estão tá ficando muito felizes Achando isso muito legal Daí a próxima pessoa que eu vou chamar é o Apu Bom, mas por agora a gente tem 32 plásticos E uma TNT que deixa tudo plano Eu quero isso depois Enfim, eu já perguntei para o Apu se ele estava disponível Então ele falou que tá Então eu estou indo para casa dele E já vamos falar com ele que eu estou muito animado E a minha moto nem embaixo água Sim, por que? Não sei Ah, e no próximo vídeo eu vou dar o nome dos cachorrinhos Tá bom, galera? Eu já li todos os comentários do vídeo E olha, a base do Apu tem uma ponte também Vamos passar por ela Eu gosto de passar pelas pontes com a moto Tá vamos Vamos andar pela essa ponte aqui do Apu e fazer o teste. Ah, não, é que nem minha ponte. A minha ponte também freia. Mas se eu andar aqui no corrimão, ó. Calma aí, calma aí. Aí pronto. Por algum motivo, quando eu ando na minha ponte, e nessa daqui também, a minha moto começa a frear. Mas se eu ando no corrimão, não. Bem legal. A gritaria né? é essa na frente da minha casa? Ô, oh, menino Pu, meu grande amigo, como você tá, cara? Mano, a impressão minha, você tava vindo que nem o Tony Hawk por cima da beirada da ponte. <risos> por algum motivo que eu não entendo, a moto ela freia quando tá andando na ponte, mas no corrimão dela não. Ah, não, de tipo, boa. É mais seguro também, né? Andar pelo corrimão da ponte de moto. <risos> Cara, é que eu não tenho o que falar não, sobre, não, sinceramente. Não, cara. O, o, o que eu devo a sua lisonjosa visita, hein? Então, menino, duas coisas. Primeiro é, você tá curtindo o veículo, tá aproveitando? Como é que tá seu carrinho? seu quadricipo, na realidade, né? Eu vou te falar que, na realidade, não deu muito tempo de andar ainda não, LG. Eu tô trabalhando em outras paradas aqui, mas, mano, ele tá aqui, ó, bonitinho, estacionado. Ó, pô, você tem que usar ele. Vai pra cidade com ele, cara. É muito bom, LG, mano. LG, LG, é que eu tô mais ocupado. Olha lá, tá vendo aquela bancada azul? O que, que é aquilo? É de rato? Eu te mostro. Eu te mostro. Mano, Digamos eu que, certeza, que eu tô envolvendo em trabalhos, é em trabalhos mais lucrativos. Mas enfim, e aí? O que, que você manda? Tá, tá. Ah, pô, é o seguinte, mano. Eu, eu tava pensando aqui, cara. E, querendo ou não, você é a única pessoa que tem uma loja fora eu e o, e o, e o Luiz, né? Que é o, que é o dono do banco, né? Que tem as lojas dele. Aham. Uh -huh. E eu fiquei pensando o seguinte. Ah, pô, qual é a sua capacidade de vender algo? Então eu queria saber se você tem alguma coisa pra vender. Como assim? Tipo, eu tô vendendo comida, pô. Não, não. Aqui agora. Eu e você, mano. Ah, mano. Você tem alguma coisa pra vender agora? aqui pra mim? Agora? Exatamente Cara, agora. <risos> Sei lá, eu tenho sete troncos de carvalho. Então, Apu, a sua missão é tentar me vender isso, vai. Tá, ok. Seguinte, LG, você tem que comprar esse tronco de carvalho aqui porque você consegue fazer muita coisa, mano. Madeira é a base de todos os itens do Minecraft. Sem uma bancada de trabalho, por exemplo, você não conseguiria fazer absolutamente nenhum item. Ele é muito valioso, mano. Onde você vai conseguir sete troncos de carvalho? Ou melhor, sete possíveis crafting tables. Cara, realmente, ó, eu tô olhando aqui nas minhas coisas, eu não tenho uma crafting table. Cara, eu não tenho isso aqui. É plástico e tem que plano terreno. <risos> Por que que cê tá, cê tá eu não isso? sei explicar. Abu, seu trabalho é vender, não comprar. Ah, Peraí, <risos> você quer comprar sete tábuas de madeira de oak? É isso? Não, não, eu não falei que eu vou comprar nada que você falou que seu trabalho é vender. Mas a bom, então vamos supor que eu, eu gostei da sua ideia. Eu quero essas sete crafting tables. Quanto que custa? Mano, aí depende, né? O quanto você precisa de uma crafting table, NG? Porque olhando na sua motoca aqui, você realmente não tem crafting table. É, mas querendo ou não, na minha crafting table eu só tenho um plástico. E plástico dá pra amassar com a mão. E a TNT eu só preciso... Tá fogo, né? É, mas pensa comigo, como que você vai fazer um isqueiro sem a crafting table? Não precisa, dá pra fazer no um inventário. Não, mas se você não tem barra de ferro, você só tem pepita de ferro. E aí, pra fazer uma barra de ferro você precisa juntar nove pepitas de ferro. E aí, só com uma crafting table. É, realmente, agora você me deixou ah, mãos, mãos atadas, cara. LG, pensa no investimento. Você faz uma crafting table e depois hum. você vende outras seis, mano. Tá, pô, eu acho que você me convenceu, mas eu preciso saber quanto que custa isso aí, cara. Cara, eu acho que um produto tão <risos> valioso desses aqui, pelo menos. Menos, tinha que valer uns 30. Uns 30? Uns cara, 30. Apu, eu tô contigo nessa. Só que tem, uma, tem um problema, cara. Ah. Mano, Apu, a gente já viajou junto, cara. A gente é muito ah. amigo, mano. Cara, falo com você todo dia. Amigo, tem um descontinho, cara. Eu, eu faço o seguinte, ao invés de dar um desconto, eu te dou quatro queijo também. Quatro queijinho? Dá pra comer eles? Dá. tá Mas mesmo assim, Apu, existe o um desconto? Tá, existe desconto de 25. Vai por 25. Tá, então o desconto é de 25, então vai ficar anos no total. <risos> eu faço por 25. Sete madeiras e quatro queijinhos. Cinco queijinho. Cinco ah. queijinho, vai, ok. Ó, ó, ó, ó, tá, tá, tá. Apu, ah, você tem troco pra 30? <risos> Mano, você tá com azar, velho. Eu só tô com quatro reais aqui. Então, tá, tá, dá seis queijinho, então. Dá seis queijinho, então. Tá bom, aqui, ó. Sete madeiras e seis queijinhos. Eu boto na, na moto aqui? Pode botar na moto. Aí, ó, demorou. <risos> Aí ó, mano. Baita investimento, hein? Aí, ó. Mas, Apu, só pra explicar mesmo, <risos> eu tô testando a capacidade de venda de todo mundo, comprando literalmente qualquer coisa que qualquer pessoa oferecer, pelo valor que ela oferecer. Obviamente, eu tô tentando pechinchar, né? Mas, cara, você foi mais inteligente, na moral. Ué, <risos> mas você comprou uma TNT aqui. Interessante, mano. Cara, o legal é que essa TNT, ela, se eu não me engano, ela foi vintão. E o Dungeon falou que deu mó um trabalho. Em troca de Ai. seis queijos e sete madeiras, você tá bem na fita, cara. Mano. <risos> é isso. É Mano, oh. Foi, oh, foi ótimo <risos> negociar com você, viu? Belas <risos> pantufas. Demais. Obrigado, obrigado. Alvo, oh, oh, oh, faz favor pra mim. É, não conta foi. pra ninguém, por causa que eu quero fazer com mais pessoas isso ainda, então faz segredinho, tá bom? Ah, demorou. Mano, minha boca é um túmulo. É, é nóis, tchau. Valeu, valeu. Cara, até agora, honestamente, eu tô amando tudo. Tá saindo exatamente como imaginava, eu tô achando muito engraçado. Tem duas pessoas que estão em cal ainda, que dá pra eu chamar, que é o Carlin e o House. O Carlin, ele não tá respondendo, parece que ele foi lavar a louça. <risos> Ninguém merece lavar louça nesse frio, né? Vamos combinar, porque quando lá, lavo, eu fico com a mão doendo. Mas o House está online aqui na cidade, então vamos colar na casa dele e já vamos tentar ver no que vai dar isso, mano. Eu estou bem animado e eu quero ver o que vai acontecer. Eu vou tentar gastar sem long com o House, só para ver no que dá. E parece que ele está com uma base nova. Vamos ver, vai ser legal. Olha, por sinal, a minha gasolina está durando, não. Um galão cheio durou, mano. Tá indo bem. Aqui tem um terreno planificado. Acho que aqui tem coisa. Caraca, caraca. Ô, louco! Mano, o House mandou muito na base, não. Né? Ficou uma ideia com ele. E aí? Que que o você, que, que você tá fazendo aqui? E aí, e aí House? Nossa, você tá fazendo aqui, mano. Me apresenta! Caraca! Que base pânico Zé? é a indústria, as indústrias raras. Caraca, eu gostei. ô, ô Hart, fala tudo, deixa eu te fazer um bagulho, mano. Eu quero fazer uma, mano, uma fábrica, né? Alguma coisa para vender você tem. Eu quero, eu, eu tô treinando, eu tô fazendo uma pesquisa de campo, passando de casa em casa para entender a capacidade das pessoas fazerem vendas. Eu sei que você tá olhando para minha botinha de gato, não tá vindo, Raul, nem vendo. <risos> eu tô nem vendo. por ela, cara, que botinha linda, velho. Ó, oh, oh, é para espantar os creepers, Raul, é para espantar os creeper. Não, mas, ó, ó, é o seguinte, eu quero saber a sua capacidade de venda. Te desafio a me vender alguma coisa. É, cara, mas tem que ser alguma coisa que eu tenho no inventário agora? Não, tu pode buscar, mas tem que ser agora, agora. Tu pode buscar alguma coisa. Ah. Cara, você conhece isso aqui, ó? O que, que é isso? Isso aqui é pra fazer corante. Ah, Já tenho. Vai ter que se esforçar ah, mais. Não, não, vai ter não. que se esforçar mais, vai ter que se esforçar mais. Eu quis fazer com alguma coisa que eu tinha. Ô, calma meu, aí, meu, calma vai aí. Vai calma tem, aí. Vai ter que se esforçar mais, cara. Que se esforçar mais. Carma aí, nossa, tá longe os baús, velho. Vai, Raus, o tempo tá passando, Raso. O tempo tá é, feito, não. Não, não. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Você tem a arma? Tem a arma, tem uma arma. Ah, ó, eu tenho uma arma aqui pra vender você. O que você acha? Eu tem uma funcionez é molde. Ai, cara, que difícil, velho. Prevênido, bro. Bak, 10 Ai. segundos vai, 10, 9, 8, 7, 6. Aqui, isso aqui, você vai gostar. O uh, que que é isso, menino Norris? Duas bananas de dinamite. Oh. Oh, me vende <risos> esse produto, Fa me, me faça querer comprar esse produto, House Cara, isso aqui você pode, com uma motinha Você pode passar do lado de alguém jogar ela e assustar, cara Vai ser impagável isso aí Ela é, muito, ela é bem fraquinha, ela É só pra assustar, ó hum, hum. O, o, tá Aumentou a dia Achei House. mais duas dá, dá? Você tem certeza que eu consigo atacar elas estando na moto? Eu acho que sim, cara E elas vão assustar e vai gerar um, um momento bem engraçado pra tu Tá, House, você, <risos> você me vendeu Você sabe que as coisas que eu mais gosto é provocar os outros Me, me fala, me fala Fala. Já tá na minha mão, eu vou comprar. Quanto ah, que é? Quanto que é, House? Uma moeda de ouro, pronto. Tu quer 100 lão por quatro dinamite? <risos> ah, você que tá querendo comprar, ué, eu não tô aqui de bobeira. Não, Harto, ô Harto, oh, nós é amigo, é. né? Cadê é o descontinho dos crianças? Ah, tá. Então, ó, são quatro. Quatro, quatro, quatro moedas de ferro, então. Tá. Tá, um, dois, três, quatro. Ô, louco! Bom, bom, bom, bom. Sério? Tem mais coisa para vender ou já, já acabou aí só as suas vendas? Ah, não sei, cara. Não, acho, acho que eu não tenho mais nada, não, velho. Então, então, então é isso. Ah, seguinte, mano. Eu, eu tava comprando tudo que me oferecerem por 24 horas e você conseguiu vender essas porcaria aqui barata <risos> por, por mó cara. Então, mano, parabéns, parabéns. Mandou muito, cara. Olha aí na grupa Meu da moto Deus. as outras coisas que eu comprei hoje. Caraca, você comprou um monte de coisa boa. Meu Deus! Cara, eu vendi a madeira essas e o queijo. A madeira e o queijo, eu não sei se é boa não. É, é. Na verdade é. Mas a TNT ah, e o plástico é bom. É, mais, mais ou menos, mais ou menos. Mas, ó, Raul, é o seguinte, mano. Agora eu vou, eu vou, eu vou realmente usar isso aqui. Então, obrigado aí, mano. Você passou no teste, tá bom? Falou, valeu aí. Raul, você acaba sem querer. Raul, você acaba sem querer, o que acontece? Não acontece nada, ela é bem fraquinha. Eita, explodiu na minha cara! <risos> você vai ter que descer da volta. Ah, explodiu aqui? É, Raul, Cuidado, cara. ela não é tão fraquinha, não, velho. Nossa! Valeu, valeu, valeu, valeu. Cuidado. E bom, basicamente nessa brincadeira a gente gastou mais ou menos 11 moedinhas de ferro e mais algumas de cobre, então foi no mínimo uma moeda de ouro. Mano, a gente gastou uma grana boa, hein, mano. Mas o dia tá acabando e foi da hora. Vejo vocês amanhã com mais um vídeo top de Utopia.